A gente não tá fazendo... Hoje o papo tá... Tá, tá, tá, tá, tá, tá sagaz. Tá sagaz. A gente não tá fazendo nada. Esse trabalho não é pra ser perfeito. E nem é pra ser 100%. É. Embora tudo que a gente tem que fazer tem que ser com perfeição e buscar. Mas na prática não é assim que funciona. Porque a gente não... é, é Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo mesmo desse trabalho. Se fosse pra ser tudo do jeito, tem que ser um show... Pá, pá, faltou muita coisa. Mas só que para gerar conteúdo, não precisa de muita coisa. Exato. Você está entendendo? Uhum. Hoje você está com essa mesa aqui de madeira, pá, é. nós tá tomando império, estamos aqui trocando ideia com o microfone de um jeito, pá, pá, pá. Mas amanhã, se fosse fazer um... Porque tem muita gente assim, dizão. Vamos fazer o um podcast, mas porra, só vou fazer se quando tiver. eu tiver o equipamento pau, se o microfone for um condensador da Beringer, é. ou se for para isso, para aquilo tiver uma mesa dessa ou uma mesa digital dessa, uma câmera dessa aí a pessoa nunca faz, nunca. e aquele cara que faz, é, ele busca a perfeição mas ele faz, isso faz toda a diferença, às vezes a gente quer fazer uma parada, ah porra, eu quero igual, vou te dar um exe outro exemplo, é, eu quero aprender igual eu, estou fazendo uma aula de inglês porra mas enquanto eu não, não, não dava para me começar a fazer a, a escola de inglês, eu tava procurando tentar aprender de outro jeito. De outro jeito, e indo de outro jeito. Então, é até pra galera, não faz para ser perfeito. Você Exato. tem que buscar a perfeição, mas é, é faz. Só começa, porra. Só começa. E aí você vai vendo, você vai aprendendo, vai, vai desenvolvendo, vai ficando des é, é, é, é mais é, desenrolado vai pegando as manhas, daqui a pouquinho vem um equipamento melhor, vai chegando patrocínio ali, ou vai chegando outra coisa. E mesmo que não chegar patrocínio também, foda-se, que é o que você gosta, é o que você acredita. E é isso, velho. E é isso, acabou. Acabou, ponto. Então a gente busca... Esse show foi esse exemplo. Foi exemplo que eu não fiz. Desde o início eu falei com a galera, não é para ser perfeito. É a gente começar. Começar a... a ter uma uma continuidade, cara. Porque a gente muitos artistas na região, tô falando de mim como artista, uhum. muitos artistas na região fazem um trabalho uma vez no ano e só e ou só. faz uma parada assim, entendeu? E aí, eu não tô falando que a galera não faz porque não quer. Uns não fazem porque não quer, outros fazem porque não quer investir também. Outros não fazem porque também não pensam nisso, mas eu determinei que esse ano vai ser foda, esse ano a galera que tá junto já, já tá, aí, já tá, tá, tá, tá ligado, vendo as ideias, tá então assim, vai ser um ano foda, eu sou meio deidão também, <risos> esse show que a gente fez, eu pensei nele no final de dezembro, e eu queria que ele rolasse no dia 28 de janeiro, tá ligado? Que e olha só, é olha as minhas ideias, olha as minhas ideias. E o mande não, vai chover, não, vai chover. Não, não, não, aí, aí não rolou em janeiro, não, não deu pra rolar dia 28 de janeiro. Rolou dia 28 de fevereiro. Ah, é, foi 28 de fevereiro? É, não, mas ele era pra rolar dia 28 de janeiro. Eu queria um mês, mas só que deu problema com o lugar que a gente ia fazer, pá. Aí eu consegui outro lugar e eu falei assim, vou, vou, aí vou dar mais um mês. Que dá pra desenrolar outras coisas. Aí acabei, é, a gente deixou pra outro mês. Mas a gente fez bastante coisa e... e... E você viu lá também essa parada da chuva que você falou aí, foi bem lembrado. Geral pra mim, assim, o show era no domingo e geral pra mim no, no sábado, durante a semana. E era, foi a semana chuvosa. Tava Não, isso segurei segurei segurei, tri... segurei, segurei, segurei, segurei. <risos>